Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou coordenador regional do EPL, do Conselho Executivo e também coordenador do Petopia. Hoje a gente vai iniciar mais uma atividade, vai ser um ciclo de palestras é, dos primeiros meses de 2015. Vão ser cinco palestras até o mês de julho. Hoje nós vamos iniciar com a palestra do, do Antônio Santos sobre reforma agrária, que é um tema assim, muito interessante, controverso e que não se tem, eu não tenho visto assim, uma opinião divergente sobre o que é falado pela maioria. Aí agora eu vou abrir espaço para o Matui poder palestrar e é, eu peço para vocês um pouco de atenção de respeito e respeito para o palestrante, que depois, no, no final da palestra, nós vamos abrir espaço para perguntas e debates. Ok? Então, mas é isso, Matui. Espaço é seu. Boa, Boa tarde. Eu sou engenheiro e agricultor e já ao longo desses anos aí, a gente andou medindo a meia dúzia de assentamentos do INCA e fazendo milhares de imóveis regularizados. É, a gente começa a, a apresentação né, com a seguinte... Vou ter que ficar do lado de cá. Tá? Com uma, uma coisa que é interessante. A gente, ao longo da semana, batendo papo na internet, surgiu essa essa essa foto né, batida de uma gramática do Brasil, né, que está rolando tá aí, e a gente observou, né, comenta-se que o país necessita da reforma agrária, não negue que o país necessita da reforma agrária é óbvio que o país necessita tenho certeza não se pode duvidar faço uma afirmação que o país necessita da reforma agrária todas com ponto final para nós que trabalhamos na área que somos, né, médicos que faz toda a questão técnica, a gente gostaria muito de encontrar um ponto final. Normalmente o que a gente encontra é reticências, a gente encontra ponto de exclamação, a gente encontra ponto de interrogação. Ponto final é meio complicado. Ao longo dos quase 40 slides que a gente vai passar aqui, a gente vai poder explicar para vocês. Para isso, a gente vai ter que chegar no contexto histórico, né? A gente vai ter que falar de um lugar que tinha comida, chamava-se feudalismo. Né? Dois, dois grupos sociais com estados fixos: senhores e servos. Né? Tinha corvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor em alguns dias da semana, talha, porcentagem da produção das terras, banalidade, tributo cobrado para usar os instrumentos e bens do senhor na terra. Tostão de Pedro, imposto pago à igreja, utilizado para a manutenção da capela local. Esse é o feudalismo. Vigorou até 1300 e pouco, 1400, né, na maior parte da Europa. Foi substituído, né, começou o processo de cercamentos. É, os cercamentos né, foram, a gente pode ver aqui, Basicamente, né, para adequar de o bem rural capitalismo comercial, né, que começou a surgir, é, os, os donos das terras é, começaram a cercar e mandar os. É, começaram a cercar os imóveis e os.. os proprietários lançaram mão de diversos recursos. passaram a cercar suas terras, fazendo cercamentos, arrendando-as como passagem para a criação das ovelhas. Com o desvio do uso da terra para a criação de ovelhas, quer dizer, antes o servo explorava a terra dele e, o, e dedicava um dia na terra do Senhor. É, houve um, a mão monte de obra, né, passou a ficar inutilizada, porque a criação de ovelhas, Usava pouca mão de obra, essa mão de obra foi para as cidades e começou a, a ter um êxodo rural. Assim formou-se um enorme contingente desocupado no campo, sem opções, essa massa de trabalhadores dirigiu-se para as cidades. onde se tornou disponível para mais tarde ser empregado nas, na colonização da América Britânica. Então nós tivemos uma grande leva de pessoas indo para as cidades, e chegando nas cidades não tinham que fazer o passeio a é uma grande lenda nas cidades o que que aconteceu então nós passamos a ter um dado curioso né, nessa questão histórica uma grande quantidade de pessoas na nas cidades, e por outro lado, a colônia, é, as colônias inglesas, uma grande quantidade de terra sem utilização. Qual foi a sacada do governo dos Estados Unidos? Lá, claro, bem para frente, né, 1300 anos depois, 400 anos depois, foi criar a lei da fazenda rural. O problema, um programa destinado a conceder terras públicas, né, na ordem de 65 hectares, mais ou menos a pequenos fazendeiros a baixo custo, sendo beneficiário obrigado a ficar 5 anos na terra. Aqui na imagem ao lado, nós temos a, uma foto de um cartaz vendendo terras nos Estados Unidos. É lógico que 65 hectares era para, um, para o continente europeu, isso era muita terra. Isso provocou uma demandada de pessoas. Que estavam sem ocupação na Europa para fazer a colonização do, estado americano, do país, do Estado americano. É, a gente observa aqui a questão dos, dos territórios dos Estados Unidos, né? as primeiras colônias, e para onde ele foi é, avançando é, a. a a ocupação do governo americano foi avançando. Negociou com a França, depois teve a guerra do México, com o Texas. Grazie. O terceiro do computador, é, enquanto isso, né, já deu para vocês captarem uma, uma ideia com relação à colonização. Porque a gente vai, no, é, ao longo dessa conversa, nesse tempo que nós vamos conversar aqui, vocês vão observar que, hora a gente vai usar o termo colonização, hora a gente vai usar o termo regularização e hora a gente vai usar o termo reforma agrária. Né? O governo americano. Né, no ano de 1862 durante a guerra centro-americana né, a guerra centro-americana ela, ela termina em 1865 eles partiram para essa questão da colonização, vender imóvel né, pegar grande, é, vender grandes quantidades de terras a um preço baixo bem baixo para ele e o que levou nós tivemos essa demanda, de essa, essa, esse povo que chegou aos Estados Unidos para colonizar o, o, o, o, o, solo. o solo americano, eles criaram novas demandas de, de infraestrutura, que a gente também vai ver que são a questão das ferrovias, porque aonde você, quando você cria essa enorme demanda de terrenos, essas pessoas começam a produzir essa produção é, gera uma demanda de serviço né? o fazendeiro ele precisa de alguém que fabrique a roda da roça dele ele precisa de alguém que forneça cavalos para ele, ele precisa de alguém que forneça arado para ele ele produz, ele precisa de gente Não mexeram, não entraram na questão de fazer o um homestead aonde tinha a, a questão da secessão. Trataram de fazer com todo o outro, todo o resto do território, a exceção do Texas. Né? O Homestead Act não exigia que os candidatos indicassem a sua raça e portanto o número exato de pedidos apresentados por afro-americanos é desconhecido, milhares de homens e mulheres recém Rumaram para o, do sul para o oeste. É uma coisa interessante também a gente notar isso, porque a gente vê a colonização americana que o, o negro ele, ele é, ele recebe a, a libertação e recebe o direito de comprar sua terra e ir para cultivar sua terra. Mas é de, como não tinha essa questão... De pedir né, qual era a raça da pessoa, se perdeu a, o número de homens e mulheres que, que poderiam ter colonizado a, o Fazer o Faroeste. -far Interessante. A primeira pessoa a ter sido jogada de marketing, né, Daniel Filho, foi a primeira pessoa a aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Homestead. A declaração de sua reivindicação é de 1º de janeiro de 63 e, em 1863, 40 anos, em 70 anos de, dessa lei, mais de 1,6 milhões de pedidos sido é, processados e 110 milhões de hectares dados a particulares. 110 milhões de hectares, né, aqui embaixo, é, equivale a 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Estados Unidos tem uma área total de 9,3 milhões. Quer dizer, de cada 9,1 um foi é, colonizado como. Vamos Pode passar. É uma palavrinha, né? Ao longo dessa palestra, a gente vai tá achando umas palavrinhas para poder explicar lá no final como é que é a questão agrária no Brasil. Uma delas é essa palavrinha bipolar que possui dois polos opostos, cujas duas extremidades apresentam elementos diametralmente opostos. Vamos para o próximo exemplo de, de reforma agrária? Agora nós vamos chegar onde as pessoas realmente falam que foi uma efetiva reforma agrária. É, enquanto que no governo americano houve uma questão de colonização, ou seja, a pessoa ia, comprava sua terra, tomava posse dos seus 65 hectares ficava lá no mínimo cinco anos, cultivando, né, para poder ter o direito de depois negociar esse imóvel. No México não ocorre isso. Nesse período de 30 anos, tem a Revolução Mexicana, é, entra em guerra né, e, ao, ao final disso, os... quem vence a guerra, né, os... as pessoas que venceram a guerra, eles Elas, a... Elas tomam posse de todos os imóveis Todos os ativos presentes na... No... No... Toda a terra arábia, né? toda a terra de agricultura do México E fazem a... a divisão A sociedade mexicana era formada, na maioria, por analfabetos Que somavam um total de 11 milhões de pessoas Grande parte dessa massa desinformada e miserável Era composta por indivíduos de origem indígena submetidos ao desmando legitimado dos grandes proprietários de terra. É... Números. A ocupação e expropriação da maioria dos latifúndios, né? o México tinha de 6 a 8 mil latifúndios que ocupavam toda a terra arábia mexicana durante a Revolução de 1910. O Egito é uma propriedade rural de uso coletivo de grande importância na vida agrícola do país. O Egito é uma cultura indígena. É, um, é a as pessoas plantam em uma área comum. Não não tinha no México a cultura de você ter o seu terreno e você cultivar o seu terreno. Né? Grande importância na vida no país. O sistema de Egitos foi restabelecido por Lázaro Cárdenas em 1934. O que acontece? Como teve a revolução e eles tomaram todos os latifúndios, eles passaram a Entregar para as pessoas que recriarem esses egípcios né, para poder fazer a sua reforma agrária. O sistema de egípcio, a, o propósito de restabelecer o sistema de egípcios era para devolver terras ao povo e produzir mais alimentos. A terra, no caso do Egito, ela pertence ao Estado, não é uma propriedade particular. Ao contrário do que a gente viu dos Estados Unidos, que você pode comprar o seu imóvel, não, essa terra ela pertence ao Estado e ao Banco Nacional. Paga por todo, o maquinário, por todo o maquinário e todo o necessário para manter a terra. Em 1960, 23% das terras, 23 das terras cultivadas no México eram egípcios. 103 milhões de hectares, 53% do, do território foi, foi expropriado e entregue e criado esse sistema de egípcio no, no México. Num total de 3,5 milhões de camponeses. Mais um, por favor. Hoje, a maior parte da terra cultivada é por produtores individuais. Alguns praticam a de subsistência em minifúndios, com técnicas primitivas, como queimadas. Há também produtores modernos que exploram a agricultura comercial e, em médias propriedades, utilizando adubos, fertilizantes, sementes selecionadas e marcas agrícolas. As terras mais produtivas e as áreas irrigadas são cultivadas por pequena parcela de agricultores com mais recursos. Vocês observem que, após serem expropriados e distribuídos para todas as pessoas, foi havendo uma aglutinação natural de novo dessas terras. Essas terras voltaram a criar latifúndios. Um segmento expressivo da mão de obra empregada na agricultura do México corresponde a trabalhadores temporários, que buscam trabalho nas plantações de café, algodão, cana-de-açúcar e até mesmo nos Estados Unidos, retornando per periodicamente ao seu país. Muitos são pequenos proprietários que não conseguem sobreviver em suas terras. Dividiu-se a terra, deu-se a terra, imaginou-se uma condição para que a pessoa pudesse produzir, mas nem todos conseguiram produzir. É, e criando esse sistema, essa coisa das terras estarem pouco utilizadas dia. Mais um, por favor. Aí a gente, essa palavrinha, né? É a Fidalguia, a palavra fidalgo usada em Portugal e em Espanha, surge da obstinação de filho de alvo, tendo a palavra sido importada de Castela a partir do século XV, quando o rei Dom Afonso de Portugal mandou operar a reforma centralizadora da Casa Real Portuguesa, instituídas moradias, passa então a designar a camada social não titular, que tinha estatuto de nobre hereditário juntamente com os titulares do senhor de terra, com jurisdição. Porém, é necessário compreender que esse fidalgo genérico não titulado subentende de, de linhagem na colhe coloquialidade. O que é isso? É, você sabe de o que você está falando? Essa, fala, essa frase, que é muito habitual no Brasil e também na América na Espanha, é um decorrente da fidalguia. É o que acontecia no México e acontece até hoje no Brasil. Brasil por favor. Vamos chegar agora na União Soviética, né? 1917-1945. Vocês estão observando que a gente está seguindo né? é uma linha cronológica das reformas agrárias que ocorreram na história. Então a gente tem o feudalismo, o fim do feudalismo, o primeiro, a primeira forma, assim, você pode falar de colonização pelos Estados Unidos, um outro modelo, totalmente diferente dos Estados Unidos, que é o, o, o modelo mexicano. Né? Enquanto os Estados Unidos vendiam, é, vendia, o, o modelo mexicano expropriou e, e doou as terras, né? ou criou em criou forma de colônia, e agora nós chegamos na questão da União Soviética. A União Soviética tem uma peculiaridade. É, antes, né, havia o, o, o Reinaldo a União Soviética foi o último estado europeu a deixar de ser feudal. O Império Russo foi o último Estado Europeu a abolir a servidão A comuna camponesa russa, né, chamada de Mir Mantivera-se até meados do século XIX Pouco alterado Ou seja, enquanto os Estados Unidos é, já estavam parcelando, colonizando né, Na Rússia ainda é, subsistia o sistema feudal O marxista de reforma agrária preconizada por Marx, a nacionalização da terra se converteu em necessidade social, afirmava ele. Né? Já lêem, a reforma agrária é o confisco sem indenização de todas as terras dos latifundiários em benefício dos camponeses. Vocês estão vendo que também vai seguir a linha da reforma agrária mexicana. Mais um slide, por favor. Comunas antes dos comunas. Né? É... Essa reforma foi promulgada em 1861. Ela previa que os senhores venderiam aos camponeses as parcelas de terras que eles já ocupavam. Por sua vez, o Estado pagaria aos senhores a quantia a pretexto de indenização pelas terras perdidas com a venda aos camponeses. Quanto ao estatuto deles, estabeleceu-se um estágio transitório. Não adquiriam o direito à propriedade privada sobre a terra comprada, permanecendo como membros de uma comunda e um grupo doméstico estão vendo, isso aqui é antes, é, nós estamos falando de 1861. A comuna continuava responsável pela distribuição das terras aos grupos domésticos e seus integrantes. Os membros da, coluna, da comuna pagariam um imposto coletivo, né, uma responsabilidade coletiva, e ninguém poderia renunciar às suas obrigações de sua comuna, mesmo estando incluindo na minoria que conseguia permissão de residir em outro entre outras obrigações mantidas pela comuna, estava assegurar o pagamento do débito contraído com o Estado pelas terras adquiridas dos senhores. Esse estágio transitório, que deveria ser breve, perdurou por muito mais tempo do previsto. Se saíssem, seriam obrigados a renunciar suas terras e, ainda assim, continuarem efetuando os pagamentos devidos. É em 1860, né? isso aí a gente vai ter mais 50 anos com este modelo ou seja, havia um terreno feudal, o estado né, do Czar do Alexandre comprou as terras, né, expropriou as terras do senhor feudal e vendeu para os camponeses que lá residiam. Os camponeses tiveram que arcar com este pagamento dessa terra e... marcar com o pagamento dessa terra e não podiam abandonar a terra, nenhum deles, e se abandonasse continuava pagando e perdia a terra, assim, uma coisa bem legal mesmo de, de se imaginar antes do comunismo, né, mais um episódio, por favor, aí nós vamos chegar já no, no período da pós-revolução russa. A chamada Grande Revolução Agrária inicia-se ao longo da década de 30, quando a política de coletivização das terras atinge os quatro cantos da Rússia. De igual ordem, durante o período, a política de intimidação e de deportação dos campos de trabalho forçado atingiu entre 8 e 10 milhões de cidadãos soviéticos, entre 29 e 34. O exemplo Cabal da política agrícola soviética tem se seu exemplo o Mar de Aral localizado entre as repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Uzbequistão, na zona definida do Estado soviético para a produção intensiva de algodão Outro dos mares interiores com maior volume de água, no planeta a política de irrigação transformou a região próxima ao Mar de Aral em um território para a busca desenfreada de maiores excedentes produtivos Porque, O que aconteceu? Como é, se criou esse sistema de comunas a gente sabe como é que funciona São dez pessoas trabalhando no mesmo terreno Cinco pessoas vão trabalhar direito Cinco não É lógico que a produtividade cai Vindo a produtividade cair E você precisando alimentar, exército, alimentar toda uma nação Eles decidiram fazer um plano De... de Fazer um plano de grande, de grande plantio no Mar de Aral e criou uma das maiores catástrofes ecológicas contemporâneas. Acho que por um slide. Você não Mais uma, falar um pouco mais um. Ah, sim. É, agora nós vamos chegar no, em dois nomezinhos legais da, da reforma agrária russa. Né? A primeira questão da reforma agrária é, é o. Não sei falar, gente lá como se fosse um português do Eram fazendas cooperativas em que a produção era dividida entre os agricultores e o Estado. Eram as comunas que já existiam no, no tempo do Alexandre e continuaram, teve a Revolução e continuou da mesma forma. Eram em maior número, estando concentrados na porção europeia. Os salários eram pagos pelos próprios COCOCOS e variavam em função da produção total e das horas trabalhadas. Geralmente a produtividade era muito alta, pois os agricultores cooperados se beneficiavam quando a produção era maior. O Estado fixava os preços e a quantidade desejada de produção. Esse a gente clicou de azul, porque vocês já viram que tem uma coisinha errada do ponto de vista liberal aí. Se o Estado determina que eu vou ter que produzir 10 frutos de batata, já começa a ficar complicado, porque se eu produzir 9, o Estado não vai ficar feliz e mesmo que eu produza as 10, nada me garante que no um ano que vem, na próxima safra de batata, eu, o Estado vai me cobrar 10 de uma vez, novamente. Ele pode me cobrar 11, pode me cobrar 15. Está havendo uma interferência estatal na produtividade. Eu quero que vocês produzam tanto para um pecador. Né? Os integrantes tinham o direito a uma porção da terra de sua responsabilidade. O excedente produtivo dessa porção poderia ser comercializado individualmente no mercado. Enfim, os Cosmas transformaram-se em uma cristalização do planejamento econômico soviético. Novamente, vamos frisar de novo. O modelo deles está segundo a mesma linha do México e é tão somente o um modelo, a herança do modelo pós-feudal é, pós do, do Kizar Alexandre. Já o Sokoh eram fazendas estatais mecanizadas, predominavam em áreas que estavam mais concentradas na porção asiática. A produção era totalmente apropriada pelo Estado, que comercializava, sendo salários fixos pagos pelo Estado. Foram perdendo produtividade devido à falta de estímulo para os trabalhadores, e também porque os equipamentos ficaram obsoletos. A União Soviética expropriou as terras de todos em benefício de um único grande patrão, o Estado. O nome verdadeiro da propriedade. Mais um, por favor né? Eu acho que dá pra gente entender O que o governo, o governo soviético fez com o seu povo né? O que ele fez com Sadismo, Psicopatia, prazer, sentido A partir da dor de outro Capacidade de sentir prazer na ação De machucar ou de se machucar Excesso de crueldade Crueza ou maldade metropologia do francês, sadismo. Né? E o que ele fez foi sadismo com o povo, principalmente com o povo da Ucrânia, que teve suas. os, os agricultores da Ucrânia foram expropriados, humilhados e no local dele, né, depois de todos mortos, foi colonizado o curso, se nós estamos tendo um problema em que é, Sim. Sim. só uma colocação. Você está falando sobre a demanda de produtos que o Estado fazia, determinava quando se devia produzir. O fato interessante acontecia nos compros era o fato de que produtores colocavam mato. Porque a fiscalização disso era é praticamente impossível. Você não tinha fiscalizar cada produtor individualmente. E aí, Na pesagem, cara, colocava mato entre as batatas. Que era. Na produção, onde, onde você devia produzir, achava que se produzia 500 quilos de batata, você tinha 300 quilos, era um cunhado de mato de terra jornada no meio. Mas algo que, que ajudou a grande. Minha, de fato. Vamos produzir comida de fato Vamos produzir nada <risos> Para poder é, Porque você tem que cumprir Porque é o que nada garante Você em 1934 Eles falaram que era 10 quilos por hectare Bacana, ó, a gente conseguiu Aí no outro ano eles viram que teve excedente Que não foi 10, aquele pessoal produziu foi 12 Então teve 2 de excedente Houve uma riqueza local Que foi compartilhada Então o que, que acontece com isso? O, o órgão estatal vai exigir no próximo ano na próxima safra, 12 porque ele sabe que produz 12 ele já sabe disso, só que tem uma quebra de safra então, os 12 que ele está exigindo, só produziu 9 o que ele vai fazer? ele vai preencher isso aí com palha com grama o que der, o que der. chegamos na China né? conseguindo nossa linha histórica de, de reforma agrária. Por um enquanto, vocês já perceberam que só teve sangue na história, né? Eu acho que todo mundo aqui é ponto pacífico que sangue não faltou, né? Seja o sangue antes, no caso da Revolução Mexicana, seja o sangue durante a russa, ou seja agora o caso da China, que a gente vai ver que o sangue foi mas durante a Revolução as teses de Marx e Engels não consideravam, a priori, o campesinato como uma classe social capaz de promover mudanças substanciais na sociedade, à diferença do proletariado industrial. Quer dizer, camponês não servia para poder fazer a revolução. Marxista, né, o socialismo, bom, não, não se via. Tinha que vir, da coisa. Mas o nosso amigo Mauro Setúrco vai falar que não. Esse pessoal é revolucionário ao extremo. Né? Mais um. no caso chinês dois eventos se complementam em relação à questão da terra a revolução nacionalista de 1911 que coloca o um fim ao modelo imperial de governo e ascensão de Mao Tse Tung em 1949 em ambos os eventos, gradualmente a economia tradicional camponesa passa a ser dirigida pelo Estado que a coisa nunca é assim normalmente de uma vez. ela é Gradual, né? você não... quando você assusta, você está cercado de todos lá. Durante a reforma agrária, de 47 a 52, ocorre a preservação da classe agrária rica. Né? Todavia, em 52, o Partido Comunista implementa uma, uma reforma agrária com base em parcelamento da terra e assentamento de um modelo de agricultura familiar. Tal sistema persiste até 55, 56. Quer dizer, Começaram a fazer uma reforma não mantiveram as grandes propriedades, depois alguém teve uma ideia lá e falou, poxa amiga, viu? O grande proprietário continua produzindo muito porque tem capital e o pequeno camponês então, está produzindo pouco. A culpa não é do pequeno produzir pouco, a culpa é do cara que produz muito. Vamos então expropriar essas terras. Expropriaram e criaram um novo sistema. Esse sistema persistiu até 55 56, quando em seu lugar. Tem o advento das fazendas coletivas. Mais um slide de Mal levou mais adiante sua visão leninista do campo, implantando a coletivização das terras, dos instrumentos e animais da lavoura, chegando ao modelo das comunas populares. Ó, oh, a gente roda, roda, roda, enchendo no mesmo lugar, hein? Os maoístas institu institucionalizaram em 1955 o Sistema que liga cada indivíduo a um local autorizado de residência Sem o atestado correspondente, ou seja, estando fora do seu rocú A pessoa não faz jus a cartões de racionamento Ou acesso aos sistemas hospitalar, educacional, etc Fica sobretudo impedida de obter o trabalho permanente Por que isso? Porque você coloca a pessoa numa comuna e vê que aquilo ali não vai dar certo a pessoa vai sair de lá. Para você conter esse êxodo no país, que a essa época já era, super populoso, criou esse sistema aí. Basicamente, ou nada diferente do que a gente viu no feudalismo em 1300, nada diferente do que a gente viu com o Alexandre, né, aqui em 1860, fazendo com a União Soviética, com o Estado Russo pessoa, se quisesse sair da sua terra, ela perderia a sua terra e arcaria ainda com outros, outros custos. Né? Calcula-se que entre 50, 100 mil indivíduos contrários ao modelo cartaneado do modus etur, que teriam sido encarcerados. É, gente, como a gente não pode provar que foram mortos, a gente colocou encarcerados. Viu? É, já entre mil, 1981 e 1973, destaca se um segundo programa de reforma agrária. Tal programa poria fim ao modelo de coletivização implementado havia três décadas. Seguindo crises para mal em 2004. Em dezembro de 1973, cerca de 94% dos estabelecimentos coletivizados haviam retornado ao modelo de agricultura familiar do início da década de 50. Até hoje, não há mercado de terras na China. O Estado é o proprietário universal. inversão. A gente entende porque somente em 2005 a China é, parou de receber doação de comida para combater a fome. Né? Era um país miserável até 2005, mesmo com todo esse crescimento do mais. Nós estamos falando de uma década da praça. Cartiniano, né? vocês estão vendo o linho puxado dela, né? Relativo ao poeta Jack Franz Kafka, está atrelada à ideia do surreal, do absurdo, Confusão entre o real e a ficção. Estado hipotético de penumbra, de danação absoluta e de submissão ao imaginário. Crise de identidade entre o mundo e o indivíduo. Mais ou menos o que o nosso amigo Mal fez. Né? Com que chegava ao absurdo do filho denunciar o pai. Né? Ah, o meu pai é subversivo, o meu pai é esse. Ele é denunciado porque o pai era um morro. Ele era um cineasta que faz filmes aí pedindo desculpa ao pai dele sempre. Né? O cineasta chinês. Mais um, por favor. Gente, vamos parar de falar de comunismo, vamos falar de coisa boa. Né? Todo mundo. É, vamos, fazer, vamos falar de uma reforma matéria muito bacana. Japão, né? 1941. Entre 1947 e 1949, dois aninhos, corresponde a série de reformas políticas, econômicas e sociais conduzidas pelo governo norte governador norte-americano, general MacArthur que se sucederam à derrota do Japão na Segunda Grande Guerra. Sem entrar no mérito da questão, o Japão fez a reforma agrária deles. Por quê? Nós tivemos uma guerra, nós tínhamos um imperador, né? esse imperador é, era apoiado por essa elite agrária. Esta elite agrária persistiu após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tomou posse do Japão e viu que o jeito era quebrar as pernas do nosso amigo, dos nossos amigos fazendeiros, né? e ele impõe aos Estados Unidos faz uma, uma reforma Do Japão em apenas 21 meses. Foram aprofundados os mecanismos de acesso à terra, ao mesmo tempo em que o país liberava mão de obra agrícola para os centros urbanos e industriais, em franco de desenvolvimento por conta da reconstrução pós-guerra. 15 né? anos adoram o né, desenvolvimento porque estavam reconstruindo. Em relação ao emprego setorial do Japão, né, Demonstra que, entre 1880 e 1940, a mão de obra ocupada pela agricultura caiu de 76% para 44%. Em resumo, por conta da demanda urbana e das inovações tecnológicas da agricultura, em pouco mais de meio século, o Japão deixou de ser uma economia camponesa feudal para transformar-se em uma nação industrial. Mais um, por favor. Né? Aí, o que, quais são os efeitos colaterais dessa reforma agrária? Foram áreas muito pequenas, né, e teve uma grande demanda de pessoas migrando para as cidades. Né? Então a gente pegou essa reportagem, eu não coloquei a data, mas ela é recente, deve ser de um ano, um ano e meio atrás, Shonai, Japão. Segundo muitos agricultores especialistas, a zona rural do Japão está rapidamente se aproximando de um beco sem saída. Resultado do êxodo da população rural, da liberalização, econômica, liberalização comercial, e do enfraquecimento dos cofres do governo. Eles falam da pior crise rural desde a Segunda Guerra Mundial. Em Shonai, o preço da terra arábia teve queda de mais de 70% nos últimos 15 anos, e o número de agricultores caiu pela metade desde 1990. Em todo o Japão, a produção de arroz declinou 20% em 10 anos, causando alarme no país, que hoje importa 61% dos alimentos que consome. Segundo estatísticas do governo, o envelhecimento é visto como o maior problema das áreas rurais. O Ministério da Agricultura estima que 70% dos 3 milhões de agricultores japoneses têm 60 anos ou mais. Foi feita a reforma agrária do Japão. Dividiu-se a terra. As pessoas tiveram acesso à terra, passaram a produzir, o Japão se industrializou, o Japão ficou vivo. Daí a pouco, começou a ter subsídios e mais o Japão ficou ruim das pernas de novo, os subsídios diminuíram, a pessoa para poder produzir arroz e ou produzir outras coisas, já não estava mais sendo interessante. O filho desse agricultor que recebeu a terra, né, a pessoa tem mais de 60 anos, né, nós estamos falando da primeira geração pós-reforma agrária. E esse filho desse agricultor, super instruído, né, muito bem capacitado, ele não vai querer tocar a lavoura do pai. Cara vai procurar emprego na cidade. Né? O pai continua, porque o pai tem, a, tem um histórico da fome pós-guerra. Então o pai continua. Com subsídios, a gente vê que as pessoas, alguns, algumas pessoas que conseguem ter um, com subsídio um lucrinho, é, ele passa a brincar com a produção rural no Japão. É essa foto que maravilhosa, que é um de arroz. Esse cavalinho com o samurai é um plantio de arroz, eles vão lá, jogam a semente de preta, branca, verde, verde mais escuro, verde mais claro e bate fora. É óbvio que eles só podem fazer isso aí porque eles vão ter algum tipo de subsídio. É... Duvido que alguém que já viu um plantio de arroz tenha tempo, né? se quer ganhar dinheiro plantando arroz, tenha tempo de Fazer esse tipo de brincadeira de plantio. Mais uma, por favor. Gente, chegamos no Brasil. É, eu, eu deixei de falar aqui da reforma agrária na Coreia do Sul, deixei de falar de reforma agrária na, em Taimã deixei de falar da reforma agrária no Egito. Né, pulei para a gente poder diminuir o tempo aí, porque meu tempo daqui a pouco está acabando. E já vou direto do Brasil. Com o Brasil colônia, né, ela trouxe se o um sistema de Sesmarias, que era o quê? Uma concessão estatal de um grande pedaço de terra, onde a pessoa deveria cultivar e explorar essa Sesmaria. Uma Sesmaria média, ela tinha de 15 km de frente por 30 km de profundidade. Ou seja, a linha da Sesmaria aqui em Belo Horizonte começaria aqui no centro e iria até o Barreiro ou iria até a Venda Nova mais 30 quilômetros, isso aí seria uma sesmaria. Né? É, quais eram as obrigações das cesmaria? Se, se o proprietário não fertilizasse a terra para a produção e assemeasse, esta seria repassada a outro agricultor que tivesse interesse em cultivar. As cesmarias adquiridas, sem exceção, foram validadas em registros públicos efetivados junto a paróquias locais, unidas nessa época ao Estado em caráter oficial. Em, em Minas Gerais, foram dadas 5.100 sesmarias, desde a criação de Minas Gerais em 1720 até a extensão do sistema em 1821. Em geral, as sesmarias tinham 15 km de frente por 30 km de fundo. Como a área das sesmarias eram muito grandes, poucos proprietários conseguiam cultivar as sesmarias em sua extensão. Diante da obrigatoriedade de cultivar a terra, muitos deles é, sublocavam né, as suas terras a pequenos labradores, dando origem aos possíveis. Essa cesmaria, nós pegamos essa cidadezinha aqui, chamada Calibé, fazia parte da cesmaria de 30 léguas de terras concedidas aos burgos, família da Bahia, chefiada pelo governador Cristóvão Burgos e Contreiras, que lhes foi doado em 1629 pelo governador de Pernambuco. 30 léguas, cada légua portuguesa são 5 quilômetros, então nós estamos falando de 150 quilômetros aqui. É. Por causa da seca, os primeiros gravadores acabaram perdendo o interesse pelas terras. Quer dizer, você ter um calção de terra muito grande. Mas um local que chove menos de 500 milímetros por ano, né? por mais que você tenha o São Francisco é, banhando, não, não se, não, não, não para a época né? 1629, não foi interessante. No né? terceiro momento, o coronel. Chico Porfírio resolveu investir nas terras e fundou o Curtume em Mais tarde, o Curtume virou uma indústria mecanizada que atraiu inúmeros trabalhadores. Por volta de 1940, o Curtume foi desativado. Vocês já viram que a palavrinha coronel explica muita coisa do Nordeste. Né? É... O coronelismo né? o... e a ocupação, como, como se deu a concentração de terras no Nordeste e e que embora o cortume tenha sido fechado em nossos a gente sabe que o poder político de quem tem um pedaço de terra desse tamanho não, não se esvai porque o, o cortume fecha. O poder político continua ali, firme e atuante. Agora vamos para a sesmaria de... A... Ah. Ué... Sesmaria de Surgiu da resistência de um pouso na Picada de Goiás, né? Nós estamos falando aqui de... Gente, fugiu o nome da... Então. Candeira, né? a cidade de Candei. Surgiu da existência do pouso na Picada de Goiás, por onde passavam os aventureiros em busca de ouro e também posse de terras. Está é, aqui o Rio de Janeiro, as pessoas queriam chegar ao ouro em Goiás, a picada, essa, essa cesmaria estava no caminho da picada. Né? As atividades agrícolas e pecuárias foram os fatores preponderantes do povoamento e ocupação do território. Existiu ali uma ladra de ouro em anuvião em pequeno estado. Em 1754, Domingos Rodrigues Lima requereu sua cesmaria de Nossa Senhora de Candeias. Já existia, sede no, já existia no local o pouso das sete lagoas de Candeia. Na picada de Goiás Para que a povoação pudesse crescer E organizar-se em torno da capela Existente, Domingos, Tendais né, No ano de 1787 Doou a Cúria uma greva de terras Para a formação do patrimônio Essas terras que faziam parte da cesmaria Que lhes pertencia Predominavam a existência das, das árvores de candeia E situavam-se no alto de uma colina A povoação foi crescendo E desenvolveu esse arraial E criou-se a cidade de candeia Vocês já viram que Nessa região, a Sesmaria já teve um outro tratamento diferente do Nordeste. Ela foi sendo picada, e por isso vocês veem que o, o mapa de Minas Gerais é todo recortado. Mais um outro favor? Tá Lei de Terras. A reforma de D. Pedro II, de 1850, inaugura a estrutura jurídico-institucional de manutenção das grandes propriedades fundiárias do Brasil. A lei de terras e a colonização de São Paulo e Paraná. As leis de terras internacionais imperial, junto com outras leis estaduais a respeito de terras devolutas, especialmente a lei de terras paulistas, foi fundamental para a colonização do interior do estado de São Paulo. A República Velha, no início do século XX, quando 40% do território paulista foi rapidamente, entre 1890 e 1930, colonizado a partir de leilão público de grandes lotes de terras, os arrematadores após aquisição as revendiam em pequenos lotes os chamados sítios para pequenos e médios agricultores e pioneiros. É, vocês conseguiram perceber que foi um, uma, uma coisa que lembra a colonização americana enquanto que eram pequenos lotes já direto requeridos pelo governo americano no Brasil fazia-se a concessão, fazia-se a venda para uma grande empresa e essa empresa encarregava de fazer o um parcelamento do, do no norte do Paraná, a colonização e a ocupação também se fez rapidamente entre 1930 e 1960, também dentro do princípio de ceder terras a colonizadores. No Paraná, a principal empresa colonizadora foi a Companhia Terras do Norte do Paraná. Os brasileiros... Ah, isso aqui é legal. É, eu peguei no livro Raís do Brasil né, um dado interessante. É, em 1866, ou seja, um ano após o fim da Guerra Estados Unidos, né, os, eh, alguns confederados vieram tentar produzir aqui no Brasil, porque, como fica a escravidão lá, aquela coisa toda, eles imaginavam que eles não obteriam sucesso na, no, seu tramo, no seu trato com a sua fazenda nos Estados Unidos e para o Brasil, porque aqui ainda tinha eh, escravidão. Os fazendeiros dos Estados Confederados, que por volta de 1866 imigraram para o Brasil, e cuja influência se tem atribuído, com ou sem razão o desenvolvimento do emprego de arados, cultivadores, rodos e grades nas propriedades rurais paulistas, estiveram bem longe de partilhar da mesma opinião. Certos depoimentos da época refletem o contrário, o pasmo causado, entre muitos deles, pelos processos alarmantemente primitivos que encontravam em uso. Os escravos brasileiros, diz um desses depoimentos, plantavam plantam algodão exatamente como os índios norte-americanos plantam milho, né, Sérgio de Holanda. É o atraso da nossa agricultura. Porque o que aconteceu com o Brasil? O Brasil é altamente extrativista. Você chega, você vem de Portugal e encontra um país que você pode cortar madeira o tanto que você quiser que a madeira não acaba. Depois, quando acaba esse ciclo da madeira, você acha ouro pode tirar o tanto de ouro que você quiser, e o, o ouro não acaba. Depois, criam-se as, as colônias de plantation lá em cima, né, no nordeste, com o um plantio de, de cana de açúcar. E você produz, produz, produz, produz. Depois vem o café e você produz, produz, produz. Por fim, fica uma economia pautada é, somente por um ou dois produtos, e você não tem um desenvolvimento agrário. Né? O, o, o, o escravo ele vai fazer exatamente o que manda e, como o negócio é altamente lucrativo, não tem a necessidade de evolução tecnológica, que ocorreu nos Estados Unidos. Então, esses confederados chegando aqui, eles estranharam como a gente estava atrasado em termos de plantio. Né? Ou seja, não bastava só você distribuir a terra também, não. Né? Sem técnica, essas pessoas, quem recebia a terra, não conseguiria prosperar. na, na, na na sua de virar fazendeiro, né, o Estatuto da Terra, Bom, gente, a gente apulou, em né, 1850, foi o dato de Dom Pedro, né, do, do da Rede Terra, né, a gente apulou direto cento e, 115 anos para o Estatuto da Terra, que foi em 1900, que é o início da colonização do cerrado brasileiro, patrocinado pelos nossos amigos militares. Mais uma coisa que falo. Né? Estatuto da Terra. Considerava-se a reforma agrária o conjunto de medidas que visam promover melhor distribuição da terra mediante modificações do regime de sua posse. Isso aqui é copiado da lei mesmo, viu? É, da sua posse a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. Entende-se por, entende por política agrícola um conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar o interesse da economia rural as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir o supremo emprego, seja no de harmonizá-la com o processo de industrialização do país. Asegura-se todos a... a a oportunidade do acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social, na forma prevista desta lei. Primeiro, a propriedade de terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais observa as disposições legais que regulam justas relações de trabalho entre os que possuem e a cultiva. Mais uma só. Né? Sessão lá na lei das terras públicas Tanto quanto possível, o INCA que é uma entidade federal imprimirá ao Instituto de Terras Devolutas que tem vários IPER, né, Instituto de Terras é, em cada federação do Brasil tem em cada estado tem uma coisa Orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais com os altos interesses do desbravamento através da colonização racional, visando erradicar os males do minifúndio e do latifúndio. É... Terras particulares. As terras públicas, vocês observaram que o INCA vai tentar, junto com os, os itérreis, né, com os governos do Estado, localizar onde estão as terras devolutas para poder fazer o desbravamento e de colonização do Brasil. Ou seja, em momento algum nós estamos falando aqui de pegar as terras que já existem e dar uma função para ela, acabando com isso. Não, nós vamos pegar as terras que estão por, além da fronteira existente, em 1960, e vamos dar é, fazer promover a colonização. Das terras particulares. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nessa lei o poder público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra que contrariem a sua função social então se a terra não cumpre a sua função social a gente acaba com essa forma de ocupação. Eu não sei qual seria a função social, nem qual seria essa prática, mas, por exemplo, se você hoje planta maconha, a sua terra é expropriada e levada para a reserva, é, para reforma agrária. Né? Então, plantar maconha é não, não fazer uso de função social da terra. Aviso para quem é gente perguntou, porque o pessoal não gosta disso. Implantação. Artigo 15. A implantação da reforma agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário quando se tratar de zonas críticas ou de tensão social. É interessante isso, porque, por exemplo, você pode ter um local que tenha muita terra do Estado, mas tenha uma forte tensão social. O Estado vai preterir a terra dele em função de expropriar, comprar terra e parcelar a terra privada. Vamos mais um pouco para frente Gente, mapinha da, da, do, do histórico da ocupação do Brasil né? é, Zonas pioneiras né, No século XIX Vale do Paraíba, Campinas São Carlos, Ribeirão Preto Botucatu Vale do Paraíba Essa região aqui Zonas pioneiras da primeira metade do século XX Oeste de Santa Catarina Norte do Paraná Oeste São Paulo, sul do Mato Grosso Mato Grosso e Goiás Essa região aqui Aqui Aqui E aqui no Espírito Santo né? Fronteiras agropecuárias Na segunda metade do século XX né? Ou seja, governo militar é, Barreiras que tá Aqui na Bahia, Rondônia, Belém, Brasília Brasília e Rondônia. Rodovia Transamazônica, Estrada Cuiabá-Santarém, Sorriso, Sinop, Alto Floresta, Cuiabá-Ponto Velho. Mais uma pinha. No início da década de 70, né, o Programa de Integração Nacional abre literalmente a Bacia Amazônica à ocupação humana. O modelo de ocupação das regiões norte e centro-oeste do país obedeceu a lógica de ocupação humana de regiões desertas em um período chamado minato econômico. O mote deles era levar os nordestinos sem terra, né, as pessoas sem terras do nordeste, para as terras sem homens do centro-oeste e da Amazônia. Então vocês veem aí essas bolinhas vermelhas, né, são as formas de colonização, né, seja com a empresa comprando, e fazendo o parcelamento, ou o Estado né, ou fazendo diretamente o seu parcelamento. Vocês estão observando aqui essa linha preta? Isso aqui é mais ou menos o que a gente chama de Amazônia Legal. É onde está a floresta da Amazônia. Sim, foi lá que os, os militares decidiram fazer a colonização. A gente viu lá atrás que o maior desastre ambiental Contemporâneo que foi do Mar de Aral, mas eu acho que o Mar de Aral, em vista do que tem de vegetação destruída aí, por conta de planejamento centralizado do governo militar, é fichinho. Mas ninguém fala, então vamos deixar o Mar de Aral como uma tragédia. Mas algo me diz que tem dedo do Estado aqui, para ser a, a maior tragédia ecológica do mundo, ser aqui no Mato Grosso e no Pará. Né? É hoje a gente chama aqui de. Podemos ir mais uma. Lembra-se do Goku? Da, da China? Do México? Da União Soviética? Lembra-se do feudalismo? Pois então, a pessoa que recebe terra de um assentamento limpo, ela tem umas coisinhas bem legais sobre ela. É proibido comprar, vender, arrendar, repassar, alugar, ou fazer comércio de qualquer natureza com o um lote ou chácara que integre algum assentamento da reforma. Em assentamentos, a terra é da União. O trabalhador rural que recebe terra do INCRA recebe apenas uma concessão do INCRA para usar a explorar, explorar a parcela. Enquanto o assentamento não for consolidado, e consolidado tem várias falaquinhas sobre o que pode, você pode considerar um assentamento consolidado, a terra continua sendo da União. Ter atendido uma ou outra das exigências, como estar assentado há mais de dez anos, ou ter terminado o pagamento da terra, não garante a posse nem o domínio. É o bom velho fixar o homem no campo. Da mesma forma que o nosso amigo Kizar colocou uma lei lá que se você saísse da terra, você perdia a terra, mesmo tendo pagado ou continuando pagando, a prática está presente na nossa lei de terras e no regime militar a mesma prática do nosso amigo da China, né, do Roku, que você não pode se afastar do seu domicílio também está presente aqui na nossa lei de 1965 a mesma prática do México está presente também Quer dizer, você, aí você começa a entender que o assentamento passa a ser uma coisa não muito legal. Porque você... Como é que é o procedimento para você ocupar uma fazenda? No, no INCRA, né, nos, nos modelos que eu visitei, que eu, que eu participei. Você tem a notícia de que a fazenda A é improdutiva. Então, dirige-se um leva de pessoas e acampam à margem da rodovia, à margem da estrada próxima a essa fazenda, aguardando a autorização do INCRA que possa entrar. Aí você pega e entra. Aí você constrói barracões de lona e o tempo mínimo que você fica nesses barracões de lona até o incr liberar a demarcação dos lotes, liberar a construção de casa, liberar energia, você vai ficar em barracão de lona pior do que qualquer um de qualquer favela do Brasil. Você vai ficar em 5 anos. Eu encontrei casos de 8 anos. Após esses 8 anos, é que começa a contar os 10 anos. Então nós estamos falando de 20 anos, uma geração inteira morando em barracão assentamento. Daí vem a expressão dos nossos amigos né, chamando de favelas rurais, e é isso que acontece. Porque criaram um sistema em que você deve fixar o homem ao campo. Você deve, na verdade, tolher a liberdade dele de ir e vir, que é sagrado, em detrimento disso aqui. Por quê? Porque você está dando a perna. Naquela. Você está vendendo. Ah, por um preço irrisório, não importa, você está vendendo. Isso é interessante para o Estado? É. O Estado brasileiro lucra com isso. Porque esse cara, demandando é, educação, demandando energia elétrica, demandando é, saneamento num assentamento, é interessante ele ficar lá longe em vez de ele demandar isso. Em volta de uma, de uma cidade qualquer, pode ser uma cidade de 20 mil habitantes, pode ser uma cidade de 15 milhões de habitantes. É mais barato você manter ele lá. Então é interessante para o Estado. É interessante para o MST esse tipo de condução? É. Porque o MST ele não visa dinheiro, ele visa poder Então, se o assentado não pode se afastar da sua terra, é óbvio. social. Esse aqui eu recebi de um amigo né? Inimiga número um dos transgênicos Física indiana Denuncia a ditadura da indústria alimentícia né? Lá na, na reportagem né, tem essa pergunta que Eu vou ler para vocês aqui Como mudar a, alimenta a alimentação do modelo agroindustrial Para outro baseado na produção alimentar e na distribuição local? Aí ela responde, as pequenas fazendas respondem por 80% dos alimentos comidos no mundo. As indústrias produzem commodities. Apenas 10% dos grãos de milho e soja são comidos por pessoas. O resto é comido por carros, como biocombustíveis e por animais. É possível elevar esses 80% de alimentação né, com pequenas fazendas para 100%, protegendo a biodiversidade da terra, os fazendeiros e a saúde pública. É apenas por meio da agroecologia que a produtividade agrícola pode aumentar. Nós estamos falando de uma física indiana. Né? Uma pessoa avalitada um país enorme, multipopuloso, bilhões de pessoas moram na Índia, é. E a reportagem data de 24 de agosto de 2013. Vamos ver o Jornal do Opista, em São Paulo? Hein? Né? Jornal do Opista, São Paulo. isso. Calma, você a gente dele? Não, calma, que. É muito legal. Eu acho muito legal isso aqui, porque a gente está caminhando para o final da palestra. Vamos para o próximo slide? 2013, hein, galera? Presta atenção. Agora nós temos aqui um conselho é, federal que reúne algumas pessoas muito legais e lá, está lá na Agência Brasil, né? É, que é uma, reportagem, é uma é, reportagem estatal, viu gente? Reportagem estatal. MST defende reforma agrária com ênfase aonde? Agroecologia. Temos que discutir o tipo de uso que, re, que queremos dar à água. A ah, reportagem de mil, é, novembro de 2014, viu? que queremos dar a água ao solo e ao conjunto dos recursos naturais. Se for esse uso que está sendo dado, não precisa mais de reforma agrária. Isso aqui é um membro do MST falando que se for para o modelo de assentamento do MST concorrer com o agronegócio, não precisa de reforma agrária, porque eles não vão dar conta. É evidente que esse tipo de uso tem impactos econômicos, sociais, ambientais gravíssimos e alguns irreversíveis. Pensar que tipo de comida queremos comer. Se quisermos outro tipo de comida mais saudável, com produção que não agrida e não impacte tanto o meio ambiente, a reforma agrária é importante. Ou seja, gente, rápido... Não, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá. Mauro ainda cita uma mudança no paradigma tecnológico a ser seguido. Se for maquinaria pesada e agroquímicos cada vez mais intensos Temos que ter clareza que isso impacta na saúde humana e do planeta né? Ou seja, se você usa agrotóxico, se você usa transgênico né? Você está mudando a saúde do ser humano É tanto que em 1940 as pessoas viviam 40 anos e hoje as pessoas vivem 80 anos não, é, isso mesmo, é, aumentou a taxa de... Nada. Não, mas, mas era para ser o contrário, viu, gente? Mas, vocês entendem? Segundo o integrante do MST, o governo tem papel fundamental em criar condições para uma mudança de paradigma que siga o um caminho agroecológico. Por meio do incentivo à abertura de mercados, de indústrias para processar esses produtos e para a produção de insumos agroecológicos, que substituam os insumos químicos tradicionais. Se vocês tivessem a oportunidade de ler a reportagem inteira dela, que está disponível no nosso canalzinho do Bibliotopia, vocês iam ver que ela é contra é, a questão dos insumos, né? ela dá nome né? a Caxio, a Monsanto, essa coisa toda. E você vê que o MST começa a seguir a linha dela. Próximo? Oi. Parece horrível agora. É. Porque o que que acontece? Se você... Porque... Ah, beleza. Mudança de paradigma do MST. Na, na ditadura militar, né, a frase era o governo nos oprime e nos cala, nos terra. Era esse o durante a ditadura militar, o que esses movimentos faziam. Bacana! O governo até mesmo, né? Queremos terras. Bacana também. O que o governo fazia? A gente acabou de ver. O governo mandava o nordestino, lá do nordeste, do sertão do nordeste, da Amazônia. Você quer terra? Você vai ter terra lá. Você não vai incomodar o coronel aqui, porque o coronel é base aliada minha. né Então você tinha isso, mas ele está coberto de razão. De 1985, quer dizer, da democracia até 2002, que compreende Sarney, Collor, Itamar e FHC, né, a gente viu, e a gente vê de novo, é só a gente ter um tempinho à toa de tarde para poder assistir a novela O Rei que deem terras para os pobres produzirem. Pessoa. Assim como é só dar um curso de administração para a pessoa que ela vai virar administrador. É só você dar um curso de medicina que a pessoa vai virar médico. Não, não é assim. A pessoa tem que ter aptidão para coisa. 2003 a 2015. A agroecologia é o caminho do desenvolvimento sustentável. Porque o que acontece? Ao longo do período com o PT né? o, no poder, o MST se calou. Você sabe claramente que isso está aos olhos vistos. Não houve mais invasão de terras. Por outro lado, houve uma conscientização da população, porque, à medida que você tem notícia que milhões de hectares estão na mão do MST e a produção deles é quase zero, a população começou a questionar isso. Né? A gente está dando a terra e vocês não estão você chega num assentamento com 108 lotes, tem 8 lotes ocupados, 100 lotes, com as pessoas vivendo numa cidade mais próxima, com a pessoa morando pelo Belo Horizonte, tudo fechado, tudo trancado. Esse questionamento foi criado, né, e a resposta para o MST, né, a mudança do, do paradigma do MST, é esse. Você coloca né, aqui o latifúndio era mal e a pequena propriedade era boa é o... É a dualidade, né? bipolaridade é a bipolaridade, não, é a... como é que é, a luta de classes a que lá que eles usam dialética. a dialética, né? bem e mal, né? o latifúndio é mal e a pequena propriedade é boa aqui é o que o latifúndio produz é mal e o que a pequena propriedade produz é bom estão percebendo que você vai mudando o discurso, porque com esse produto aqui, você não demanda mais terra, você demanda o quê? que? que está lá atrás no, no, no slide anterior, por favor você o governo passa a ter papel fundamental, né? quer dizer em criar condições para a mudança do paradigma que siga o caminho do agroecológico. Né? Por meio de incentivo à abertura de mercados, indústrias para processar de produtos, a produção de insumos agroecológicos substitui os insumos de tradicionais. Os nossos amigos. Vocês entenderam como é que você muda um discurso? Você muda tudo para não mudar nada? Ou nós vamos ter de pessoas agora que a, a, a escala de atuação do MST e toda a sua playage o MST é uma playage de, de outros movimentos sociais passa a trabalhar com um leque muito maior porque enquanto aqui de 85 a 2002 o leque era as pessoas que queriam terra esse leque aqui passa a ser as pessoas que têm terra, mas não conseguem produzir, ganhar dinheiro para concorrer com um agronegócio e o é tá? próximo slide que Gente, olha só como é que a palavrinha agroecológica é legal. Esse slide a gente passou lá atrás para vocês, né? É da lei da seção 3 das terras particulares. Eu substituí a função social pela função agroecológica. Para vocês verem, ter uma ideia, como é que a palavra social ela é coringa você faz o que você quiser com a palavra. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente a uma função agroecológica. E seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal. Agora nós já estamos redigindo uma nova lei, viu, gente. Quem está treinando para ser deputado aí, a ideia está lançada. O poder público promoverá a gravativa extinção das formas de ocupação e exploração da terra que contraria a sua função agroecológica. A implantação da reforma agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário quando se tratar de zonas críticas ou de tensão agroecológica. Faço comunicação, a maioria da galera deve saber que a maioria de quem faz comunicação é de esquerda. O mais irônico que seja. E teve essa parte de transgênico num seminário que eu tive no primeiro período, a de filosofia. E eu lembro que o cara colocava, o cara que fez, ele é muito mau caráter, o ou... do MST, uma coisa assim. E ele colocava muito fonte da Veja defendendo os transgênicos falando uhum. o benefício que colocava a Carta Capital falando mal pra caramba e falando que isso tava... E colocou, a única fonte fora da Carta Capital que eles colocaram foi essa agência Brasil e eu questionei porque eu tinha que acreditar na, na Carta Capital e não na Veja cara, isso eu tipo, fui quase expulso da sala professor, porque ele falou você não pode falar isso porque é isso que, que eles querem que você acredite que o transgênico vai ser bom e... E é justamente isso que você falou. Antigamente a gente vivia 40 anos, a gente vive 80 mesmo com estrangeiros. Desbriga é, com a estrangidade. Vamos para o próximo slide, por favor. Você caiu na pegadinha da agroecologia. Mais um slide? Será que ainda tem? Nem lembro, mais. Ah sim. É... Consultando né, as pessoas, né, a gente viu é, fatores importantes para essas reformas serem bem-sucedidas. Né? Então você fazer a reforma agrária, para ela ser bem-sucedida... É... Gente, eu não coloquei aqui as minhas observações, eu vou falar para vocês, viu? Presença de um... Presta atenção e toma cuidado. Presença de um forte aparato governamental, com vontade política e segurança jurídica para os novos donos da terra. Os novos donos da terra, vocês acabaram de ver, é o governo. O assentado não é dono da terra. Política macroeconômica favorável. Taxa de juros, todo mundo quer barato, Todo mundo. Câmbio, todo mundo quer câmbio, né? quer você vender. Política agrícola, né? Bacana, todo mundo quer isso. Mas aí, se você faz essa macroeconomia favorável, ela favorece tanto o cara, o, o, o latifundiário, super produtor de terras, quanto ao pequeno. Bacana. Não sei quanto isso, não. Suporte técnico, organizacional e financeiro aos beneficiários. Bacana? Quem vai ser contra, você dá o suporte ao agricultor. Acho que todo mundo nessa vida tem direito a receber um suporte, uma consultoria. De forma não centralizada e não burocrática. Ué, mas espera aí. Mas se não é centralizada e burocrática, ele está falando de suporte estatal. Por que o suporte tem que ser estatal? Por que não pode ser um consultoria? Por que a pessoa depende do Estado para obter informação sobre como Plantar pitanga, como plantar manga ou como plantar tem Depende do Estado para isso? Já é contraditório, sim. É. é. Eu Experiência gerencial, os beneficiários e infraestrutura previamente disponível. Gente, infraestrutura previamente disponível. Tem, tem produtor rural com 30 mil hectares de soja plantado que não tem asfalto chegando, nem linha de trem nele, mas eles querem isso para reforma agrária É lógico que o Estado não vai fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de... Não vai arcar com esse tipo de coisa para o, o, o pequeno produtor rural. Não vai. Incentivos econômicos aos beneficiários. A gente, a gente volta lá naquela entrevista do nosso amigo da MST. Controle do seu próprio trabalho. Apoiando a produtividade e a formação de empresas não agrícolas. Eu tentei entender essas empresas não agrícolas. Eu juro vocês que vocês não conseguiram entender, mas deixei aqui para vocês pensarem e me ajudarem. Compensações para os ex proprietários, estimulando investimento em outros setores. Isso aqui ele buscou lá na, na, na reforma agrária de Taiwan, porque Taiwan ela expropriava e dava como pagamento ações em empresas estatais, empresas que iriam crescer. Então, é, então, um conselho, um conselho para se fazer a reforma agrária, né? Peguem as ações da Petrobras, identifiquem todos os proprietários que vocês querem expropriar, deem as ações da Petrobras, não, não tá, tá, tá, as que manda, viu? As ações que tem ação que manda e tem ação que você recebe mais rápido, né? Estou falando das ações que manda, as ações que mandam para esses proprietários toque de gente essas terras, dá tudo que você precisar para eles, luz, água, irrigação, e, e tira a Petrobras da mão. Então, tá. Tá. E coloca o capital é o... um privado, é. né? Formação de um capital social, por favor, gente, depois vocês me explicam o que é capital social, que eu não sei. É, com participação dos beneficiários na, de na definição dos seus destinos. É... Isso aqui parece que é um, aquele sitezinho gerador de.. <risos> gerador de, gerador de Política agrária correta. Ainda que errado. Bacana. Bons sistemas de registro, planejamento e tributação da terra. Mais um, por favor. Quiz da Libertopia. Quem disse as frases abaixo? E.. Não sei falar o nome do cara, Adam Smith, Mises Max. São três frases e tem quatro quatro pessoas quatro, quatro pensadores. Né? O primeiro é fácil. Na economia de mercado, o solo é um meio de produção como qualquer outro. Os que pretendem uma distribuição igual da terra meramente conferem privilégios a um grupo, a um grupo menor. Né? O mercado tende a eliminar os agricultores Cujo custo de produção é maior que o custo marginal necessário à produção agrícola, que os consumidores estão dispostos a comprar. Se eu produzo, o, o, o mercado tende a comprar de quem produz mais barato. O mercado determina o tamanho das fazendas, assim como os métodos de produção a serem utilizados. Quem falou isso, gente? Isso. os forçados ao sobretrabalho morrem com estranha rapidez. Sim. Mas os lugares daqueles que sucumbem são imediatamente preenchidos e uma troca frequente de pessoas não traz nenhuma alteração à cena. É é é ah, mas vamos lá, quem que é? Mas, mas... E Wakefield, esse cara, que ninguém ouviu falar dele até agora, é um camarada que Morava na Grã-Bretanha, foi político na Grã-Bretanha e fez uma meia dúzia de coisinhas, tipo colonizar o sul da Austrália, colonizar um país chamado Nova Zelândia e, como estava mais velhinho, colonizou um país pequeno chamado Canadá. O que, que acontecia? Os nossos amigos ingleses, o Estado inglês, queria colonizar as, as, as colônias, né? E a gente sabe, o Canadá era vazio, Nova Zelândia era vazio. Então o que acontecia? O Van pegou... Qual é o nome disso aqui? Passador, Passador de, de slide. Coloquei no bolso. A polícia do Reino Unido me prendia e pronto. Condenado a 15 anos de deportação na colônia Tal. O Van chegava lá, deportado, porque roubou isso aqui, ficava lá 3 anos, 4 anos e morria. Como o fluxo era grande de gente presa em Londres, é, na, na Inglaterra ele observou isso aí. Os forçados ao sobretrabalho morrem com estranha rapidez. Qual foi a política dele então? Gente, vocês estão colonizando o norte da Austrália com degredados, com prisioneiros. Vamos fazer uma sociedade livre lá embaixo, na Austrália do Sul. Vamos vender as terras a capitalistas e vamos depois com dinheiro da venda aos capitalistas, enviar para lá as famílias de operários, essa coisa toda, para criar um país livre, que é a Austrália. Se eu não me engano, a, a cidade que eles começaram chamando é Adelaide, eu não um guardei de cabeça, né? beleza? É, ele fez isso na Austrália, arrumou confusão, mandou o irmão dele para poder fazer isso na, na Nova Zelândia, e depois arrumou confusão e fez isso no Canadá também. Essa ideia dele foi a ideia original daquela lei de 1850 do Brasil. A colonização americana começa em 1862. O Brasil já tinha uma lei de terras 10, 12 anos antes, uma lei de terra aprovada. Essa lei ela começou a ser aprovada em 1844, ou seja, duas décadas antes já se pensava na colonização do Brasil. As decisões a gente viu que não foram as mais acertadas. Mas quem deu a candidata foi um moleque de 25 anos de idade, porque Dom Pedro tinha 25 anos de idade e a gente tem que dar um perdão. Né? Tem moleque que com 25 anos de idade ainda está na adolescência. A próxima, os ricos em particular necessariamente se interessa em manter essa ordem das coisas, já que só ele é capaz de assegurar a posse de seus próprios vantagens. O governo civil, na medida em que instituído para garantir a da propriedade, de fato é. Para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade contra os que não possuem propriedade alguma. Quem falou isso? Ah, não, Ah, sim. ficar esperto, né? <risos> Eu não coloquei nada com o Max, não, vou nem a gastar em da Acho que é acabou a palestra, gente. Vamos Quem é ver isso. Mais? Tem mais um aí? Oh! isso sabe no um próximo estudo a reforma urbana, né? movimento dos trabalhadores sem teto, na luta pela reforma urbana o MST, ao MST ficou destinada a gaveta dos pequenos camponeses, e se um número cada vez maior de pequenos camponeses abandonou o campo e se dirige para as cidades, então entra na gaveta destinada à luta nas ferroquias urbanas é por isso que nós temos ocupação no idosos, tem ocupação aqui na serra, tem ocupação se você fizer as contas, tem 100 mil pessoas em ocupação aqui no Janeiro, em Belo Horizonte. Faz. Com tudo isso aí, graças ao livro Rural, essas pessoas jamais ouviram. Talvez a gente, numa próxima oportunidade, a gente fale sobre reforma do ano. Já que sobre reforma agrária, como vocês viram, né, ao contrário do professor Pasquale, que é o que assina a gramática lá e que ele dá um ponto final, a gente terminou com a interrogação, reticências e terminamos com a exclamação. Não com ponto final, porque reforma agrária é um assunto bem complexo. E de que eu posso falar para vocês, do ponto de vista liberal, a única proposta que nós temos para a reforma agrária hoje no Brasil, seguramente, é a privatização dos assentamentos. Ou seja, a gente pegar o cara que está no assentamento hoje e entregar propriedade para a terra dele. E ele poder vender, ele poder fazer o que ele quiser com a terra. Porque aí você quebra o IBCT. Porque o MST hoje é, governa essas pessoas. Oh, se você não fizer isso, é, se você não participar do nosso movimento, você não recebe o benefício tal ou benefício X. Se o assentamento inteiro se volta contra o MST, ele começa a ter dificuldade de liberação de recursos do INCA, para construção de casa, essa coisa toda. Ele vai para o final da fila. Então, a solução liberal é dar liberdade ao colono do INCA. Estamos falando de milhões de pessoas. Viu? Não são poucas pessoas, não. Milhões. De entregar a propriedade hoje e ele faz o que ele quer entender. Se ele quer vender a propriedade dele por 5 reais, ele é livre para isso. Nós temos que privatizar os assentamentos da Bacana? Agora vamos à parte de pergunta. Tem uma mapa ainda do. Ah, sim. Mas é porque vocês deram meia hora para fazer perguntas, né? Gente, de laranja, isso aqui são dados públicos, viu? Você acessa ele em acervofundiário.inca. Você baixa o arquivo com todos os assentamentos que estão em propriedade do Inca no Brasil. Pode fazer a pergunta, amigo. Você levantou o tempo. É assim, é assim? ah, eu... Ah, tá é, eu tive uma dúvida de caráter obrigada a ficar no campo e não pode sair ao mesmo tempo é obrigado a produzir, imagine que o governo é obrigado a não produzir e acabar acontecendo duas coisas a primeira é que o preço do produto, dos produtos agrícolas produzidos ia para baixo porque teria ter um excesso de produção e ao mesmo tempo ia ter aquela sequência de crise de excesso de produção porque de tanto volume de produto de mercado sendo que o governo não ia parar de produzir de maneira nenhuma porque eles não iriam poder deixar de ganhar dinheiro portanto ia acontecer a mesma coisa na de 29 que a gente tem uma, uma espécie de ter essa produção mais um caso obrigatório pelo governo, que eu ia mudar, e aí ia ter uma sequência assim, eu, eu que o fato que prestou dinheiro para a pessoa produzir e vinha faria, e aí ia ter aquela sequência, sequência, sequência. Isso, isso em qual dos modelos é, é, de reforma agrária que você está citando? Eu estou citando, eu estou citando no caso, por exemplo, do período dos de 35 a 2002 porque assim, terra, é, que é a questão é basicamente essa, é, o pacientado tá não é obrigado a produzir. Na verdade, os assentamentos são quase todos produtivos. Todos então, não mas, mas, mas, mas... Apesar de que tem uma diferença, né? Tem assentamentos que são coordenados pelo INCRA, pelo MST. Aqui em Minas Gerais tem assentamento coordenado pelo MST e assentamento coordenado pela, pela Fetaeng. Os assentamentos que eu vi da FETAENG, eles são produtivos, os do INCRA, do, do MST. É, nós temos um caso aqui bacana, aqui pertinho para vocês poderem visitar, chama Assentamento do Orione, está aqui atrás da Lagoa da Petrobras, eles produzem, eles fazem parte de um cinturão aqui em Belo Horizonte. Se você, apro se você, se você aproximar aqui de Belo Horizonte, acho que é esse aqui. Ó. Esse aqui é o do Orione, se você aproximar dele. Ele deve ser? Não, porque está aí. É isso mesmo, esse aqui é o do Orione. que é, que que é lado? Pode, pode aproximar aqui, Eu que você aproximar pronto assentamento de Orion. Tenho que te responder e fazer uma pergunta para você O que eu tomo um café da manhã hoje? Você comeu pão com mortadela e café com leite? Bacana? Então, vamos lá. Pão é trigo. Vocês não concordam nome pão basicamente é trigo? Sim. Trigo é agronegócio. Ou ele é importado da Argentina ou ele é agronegócio porque ele é intensivista de mecanização. É, você comeu... Café. Café é agronegócio. Embora você tenha pequenas, pequenos proprietários no, no Espírito Santo, em Minas Gerais, a cadeia é uma cadeia de agronegócio porque o café é todo voltado para exportação. Você tomou o leite. Né? O leite, é aí que vocês começam a entender que existe uma sinergia entre a pequena propriedade e a grande. O pequeno produtor produz o leite ele coloca no caminhão, esse caminhão é levado para uma cooperativa, essa cooperativa é associada a uma empresa muito grande, para poder fazer chegar o leite em caixinha na nossa casa. Né? Então, nós chegamos no leite. A mortadela que você colocou no seu pão, o, o presunto, né, é produto de que? Alguém produziu milho, esse milho engordou o porco, ou engordou o frango, ou engordou o boi, ele foi processado por um, por um por um frigorífico e chegou até você, né? é a cadeia do agronegócio, isso aí é o seu manhã. É? vamos para o almoço, você comeu arroz, que é agronegócio, Rio Grande do Sul basicamente, você comeu feijão, que é essa região aqui de Minas, de Unaí, Ânica, o né? grande produtor de feijão no Brasil era aquela região, embora muitos e muitos pequenos produtores façam a cultura eh, do, do feijão, as grandes cidades compram feijão e para batadinha e para a marca. Então é agronegócio. Você comeu batata frita. E a batata frita é agronegócio. Porque você, a batata, ela é, ela é também, para poder chegar pelo preço que chega para a gente, o intensivista. Você comeu na sua salada alface, que é o pessoal do dono em ônibus que planta. E aí a agricultura familiar, mas com cenoura ralada, que é intensivista. Então, esse fato de que é 80% um e 20% outro, eu, eu colocaria ela na questão de mitos. Embora a minha área seja agrária e não agrícola, um, um, um raciocínio lógico rápido leva a uma conclusão diferente, da, divergente da que nós estamos acostumados. Né? Se você comeu mandioca farinha de mandioca é agricultura é, familiar. Né? Até o momento da mandioca colhida. Depois ela é processada e vira água indústria. Porque ela chega em ensacadinha na sua casa. Mas fora esse assentamento do Ica, tem assentamentos privado privados também? os lado dos privados? A gente fazer. É, mas, assim, para produzir em grande escala um produto que um feijão, como você falou, tem? Não, olha, existem os assentamentos emancipados. Que é o que? O assentamento que já, que já passou por todas as fases, as pessoas já receberam o título e hoje tem a propriedade. Eu não consigo identificar um assentamento que eu já fui, mas ele está nessa região aqui. É né? um desses aqui, é um assentamento. Se vocês forem aproximando dele, né? são dois acho que esses dois Se a gente for aproximando dele. venderam para o mesmo dono e ele planta eucalipto hoje. Então o terreno que era latifúndio foi picotado e depois voltou a ser latifúndio de novo. Aí eu se Você falou que, segundo a lei, quem concebe território com não pode vender, mas assim, na prática a coisa não é bem assim. Tem é, é. Que e sim, E aí você vê a perversidade da proibição. Porque enquanto que no mercado normal, um assentado que tinha lote beirando a praia lá em Cabralha, né? você é da Bahia, né? É, Ou ainda é, porque tá tanto de de é, Em Cabralha, que poderia vender o seu sítio né? por 500 mil reais, 1 milhão de reais, ele é obrigado a vender por 50 mil, 60 mil, porque? não tem a propriedade do imóvel ele tem a posse entendeu? e o INCRA agora né, como está subindo esses montes de denúncias eles estão indo atrás dessas pessoas e tomando os imóveis dessas pessoas que negociaram né? o basicamente deveria ser o seguinte qual que é o conceito lógico disso eu recebi o lote o meu nome, o meu CPF está na reforma agrária eu não posso receber outro lote eu vendi o lote para, o, para a Mariana, a Mariana, o CPF dela está na reforma agrária, ela não pode receber e acabou. Entendeu? Pronto, eu abri mão do meu direito de receber o meu lotinho e acabou. Hoje não, hoje a pessoa fica, ela é obrigada a ficar décadas, nós estamos falando de décadas, com o imóvel dela, E por fim ela cansa, ou ela cansa não, ela ficou velha, né? Ficou. Está entrevada, os filhos estão em Belo Horizonte O que, que ela tem que fazer? Ah, vou largar esse lote aqui e vou para Belo Horizonte de mim. O lote fica abandonado Aí eles começam a falar ó, oh, É melhor você voltar lá para o lote Que você vai perder, é porque ela não, não, não Eu vou vender, mas você vai vender por quanto? A quanto que vale hectare lá? A região, a hectare, vale 10 mil reais o hectare Mas tem um senhor oferecendo dois mil reais o hectare Ela não, eu vendo, eu vendo, eu vendo eu O capital da década Que ela passou na lona você é melhor que privatizar tudo, sem, sem ter o INC, por exemplo, o INC, exemplo, o INC se dissolver. Meu se amigo. Ter, se me vender e comprar, quiser, quem não quem mantém o INC? O governo. É, por favor, só levantem a mão aqui. Quantos aqui trabalham de carteira assinada? Né? Beleza. Todos vocês pagam os assentamentos do O, o, o financiamento do inca até hoje, está na ordem de 1,7 a 2 bilhões de reais por ano de orçamento. É todo vem do, de uma contribuição é, no, no salário do, do, do, do trabalhador urbano, né? basicamente do trabalhador urbano. É da ordem de 0,2% do, do salário da pessoa, vai com o imposto direcionado direto para o INCA. Essa brincadeira dá tá arredondando em 2 bilhões de reais por ano. Então, esse seria o é formular ideal, privatizado sobre o INCA. Aí a gente volta lá atrás. Na, na, na experiência americana, de 1862, ele entregou, você tinha que ficar 5 anos no terreno. Pagando ou não, você tinha que ficar 5 anos. Passou 5 anos, o que, que aconteceu? Os que obtiveram sucesso, porque, como eu disse, chegou, começou a colonização lá. Houve uma demanda de mão de obra, uma demanda de serviço. Os agricultores que prosperaram ganharam dinheiro e venderam o seu excedente. Outros fracassaram estes que fracassaram, com esse excedente que foi exportado pelos Estados Unidos, gerou riqueza nas cidades. Os agricultores que fracassaram, né, que não viram é, razão de ficar na terra, venderam a sua terra e foram para as cidades. E criaram mais riqueza ainda na cidade. E aquele agricultor que obteve êxito, na, no meio rural, comprou o terreno do que fracassou, porque era um período de cinco anos, e aumentou a sua produtividade. E mais que Algo, criou mais riqueza ainda. Criou mais riqueza criou mais excedente. Criou mais excedente, o valor dos alimentos caiu. Novos agricultores fracassaram. Os que so é uma seleção natural eterna. Então, no final das contas, o que a gente teve em todos os modelos de reforma agrária do mundo depois da reforma agrária houve a multinação de novas terras, porque a seleção natural é implacável. O que sabe sabe o que o que nasceu propenso para a agricultura. O que sabe quando o agricultor, gente, vocês estão conversando com o um agricultor e de repente ele fala hoje vai chover. Ele sente o clima de que vai chover e a gente não, a gente, a gente é urbano. Nós temos nossos valores e os dos deles. Então seria aqui para outras coisas, né? Sim, vale sim, para tudo, né? Seria equilíbrio natural para, assim, para, para o mercado da agricultura. Para o mercado da agricultura. E aí você começa, como foi criado o conceito de distribuição de imóveis de forma igualitária, e eles fracassaram, esses agricultores fracassaram, né? não conseguiram produzir, você cria o conceito de que o que venceu, ou por quê? Por N motivos, tinha dinheiro do governo, não importa. Esse que venceu, ele é o malvado da história. Ele é o que é agroecologicamente incorreto. E eu, que não produzo nada, mas protejo a coisa, né? Eu sou agroecologicamente correto, então a minha produção tem mais valor que a sua. Então, a minha produção, por ter mais valor, tem um preço maior. Então, o milho, o milho na agroindústria custa R$ 33,00 a saca. O milho agroecológico ele custa R$ 180,00 a saca. Vocês vão no supermercado e vocês vão encontrar o alface a R$ 1,00 o pé, ou R$ 2,00 o pé, e vão assar o alface orgânico a R$ 5,00 o pé, a R$ 10,00 o pé. Você é livre para escolher qualquer um deles, né? mas existe toda uma mecânica por trás, uma mecânica política, para modificar a, a, o peso dessas estruturas. Eu acho que essa coisa de agroecológica também é meio relativo, porque o grande produtor ele tem, uma, ele tem que tomar conta dos meios para poder continuar produzindo, e o pequeno produtor, como ele tem que fazer isso, às vezes ele é o maior que expulsar pelas queimadas, que sai esmatando o dele incorretamente, né? é mais uma variável é porque você esconde porque como você faz a dialética um lado passa a ser dono da agricultura e o outro não então o pequeno agricultor produz uma coisa e produz um dano ambiental às vezes maior mas ele é descaracterizado certo? e eu poderia falar ainda mais um tempão aqui mas eu acho que o tempo acabou né? Eu quero agradecer obrigado, pelo esforço, obrigado Só lembrando Que eu só falei de colonização E reforma agrária. Eu não falei para vocês De regularização fundiária Que é pegar aquele poceiro Que tem terra E fazer com que ele passe a ter a propriedade Do imóvel dele É aquele senhor que vocês conhecem Que tem um sítiozinho um lugar aí que não tenha terreno, vocês, quando vocês vão comprar o um terreno, ele fala eu não tenho um documento, eu te passo um contrato de cumprimento. Ah, o tempo é curto e vai ter que ficar com uma próxima. Obrigado, é. <risos> é, Obrigado. Primeiro, que você quer me dar uma conferência? É, tá? gente. Não sei se vocês já sabem, a conferência do aula do Centro de Liberdade vai de Minas Gerais, vai é acontecer aqui no MIMEC, nos dias 25 e 26 de abril desse ano. O Centro de Liberdade começou a temporada internacional de... Conferência, a Conferência Internacional em Washington, é, no mês de fevereiro agora E as Conferências Nacionais vão começar com as Conferências Atuais E depois a gente vai ter a Conferência Nacional A gente já está com dois brasileiros confirmados O primeiro dele estava aqui e agora sumiu Mas o, o, o Adriano jantou, que é cientista político E o Alex Petarini. A gente vai estar chamando outras pessoas que a gente já está confirmando E vai divulgar o tempo todo Agora quem quiser comprar é só entrar no site do OPL, no site do OPL Minas, a página do Facebook, gente, em qualquer lugar comigo, eu faço qualquer negócio que vocês você comprarem. Mm. Você é. você Mas é, eu também já, eu iria em quatro lotes, no primeiro lotinho, se quiser pagar mais horário, pode comprar adiantado jantar de E ajuda pra caramba, porque eu preciso de dinheiro. Então <risos> é isso. Que é, eu queria também reforçar a nossa equipe nós estamos e a gente tem um projeto para poder auxiliar, a, além de ajudar vocês na, na leitura, no desenvolvimento de ideias liberais, a gente disponibiliza vários livros com é, parceria com o Instituto Míssego Brasil, que estão à minha disposição de vocês. Quem quiser dar uma olhada ali, passa no final, vê o livro, se alguém interessar, é, interessar a gente empresta. A gente só pega o nome é, e o CPF, para poder acompanhar os empréstimos. O pessoal já, já tem tempo, é, vai o tudo é muito bom. Tem, tem, excelentes esse livros ali, e a gente também está com 5 participantes para distribuir também, além dos supréstimos, a gente tem alguns para distribuir, para distribuir é, pelo liberalismo, que é, é, um, é um compilado de artigos anal, muito interessante, e, e quem quiser, isso daí eu estou distribuindo. Não, é uma fazer igual a outra, eu vou jogar esse assim, jogo lá velho. Pode pegar no final. É, eu quero agradecer demais a presença de vocês, hoje foi, foi, foi a nossa primeira palestra, que vão ser 5 palestras a próxima vai ser dia 21 de março, com a Débora Góes ela tem aqui no início, mas não pode ficar, sobre o objetivismo da Irent, vai ser muito interessante. E, e eu espero contar com vocês na próxima. Eu quero agradecer de novo mais uma vez esse presente de todos vocês. Vou então, botar uma foto para todo mundo junto no final. Sim, sim. Vou tomar. Volta com